Olá estudantes, tudo bem? Sou o Fábio da Silva Rodrigues, sou professor responsável pela disciplina Fundamento das Mídias Sociais Digitais. Nós vamos trabalhar essa disciplina nesse período, buscando entender algo que é muito próximo ao nosso cotidiano. A gente fala muito em redes sociais, isso que está envolvido no nosso cotidiano, é algo muito próximo a nós. Eu já nasci no ano de 1980, né? tenho 43 anos, então eu não sou chamado nato digital, já nasci nesse período onde teve a transferência de um modelo analógico para um modelo digital. sempre falo para os alunos, a maioria dos alunos são novos, nasceram no século 21 já, em 21, 22 anos, 20, 19, e a maioria de vocês também, ou não, outros são como eu, de outras gerações ou até anteriores a mim. Mas os natos digitais, né, aqueles que nasceram nesse período, onde as redes sociais, a internet, a tecnologia é algo tão próximo à nossa vida, não percebem como esse processo foi revolucionário, talvez não percebam, eu posso dizer que não percebem, talvez não percebam como isso é revolucionário. Para meu caso, que trabalhei já com máquina de escrever, com máquina calculadora manual, e acompanhei, de certa forma, na vida profissional, a evolução tecnológica, sobretudo no final, última década do século XX e início do século XXI, eu é, Houve uma grande dificuldade de adaptação a algumas coisas e outra a gente foi percebendo que elas foram acontecendo de forma natural, porque a tecnologia foi se incorporando ao nosso dia a dia. E nesse mesmo contexto da tecnologia, as redes sociais e as mídias sociais surgem como uma grande ferramenta de utilização das pessoas no dia a dia para os seus relacionamentos sociais, né e as redes sociais e mídias sociais mudaram a forma como as as pessoas e as organizações se relacionam com seus públicos de interesse, nos mais diversos aspectos. Nós vamos tentar agora olhar com esse, essa percepção científica para a gente desnaturalizar aquilo que está tão envolvido no nosso dia a dia. E a gente pode até banalizar redes sociais e mídias sociais como algo muito comum e transformar isso em algo do senso comum. A nossa nosso interesse aqui é... Aproveitar aquilo que é do cotidiano, das mídias sociais e redes sociais e entender aquilo que é científico, ou seja, o que os autores trazem compilando aquilo que é cotidiano e trazendo para a teoria sobre esses assuntos. Vamos lá? A minha intenção aqui é ajudá-los, né? Algo que talvez vocês saibam muito mais que eu, porque é, eu tenho três filhos e eles são experts em tecnologia. A geração atual, basicamente, sabe bastante sobre tecnologia. E no módulo 1 um, a gente tenta trazer alguns autores de livros atuais, mas os livros atuais de tecnologia já nascem defasados, né? porque é um tema que a todo segundo está se modificando. A gente pode pegar hoje, por exemplo, chat GPT, né? o PNAE, e o que revoluciona-se nesse mundo da inteligência artificial, a gente pode falar de metaverso, como isso a todo momento surge a cada dia uma coisa nova e a gente não consegue acompanhar. Os livros também de tecnologia, é, mídias sociais digitais, evolução tecnológica 4.0, também não consegue acompanhar metaverso, inteligência artificial, porque a cada dia surgem novas empresas oferecendo novos produtos, inovando, e novos serviços sendo trazidos por essas empresas também. É um universo onde clientes, consumidores e as empresas passam a entender que tem um novo universo, uma economia digital, é, e nesse novo contexto, opa, a gente tem um, um, uma forma diferente de nos relacionarmos com as pessoas e também das empresas se relacionarem com seus usuários, no caso, seus consumidores. Nesse módulo 1, um, a gente trabalha esses fundamentos das mídias sociais digitais, nessa disciplina de forma geral. A gente começa por qual o contexto do surgimento das redes sociais? A gente vai para o assunto depois, especificamente na, na, na unidade, a gente detalha é, como foi esse processo. E de onde surgem as redes sociais? O termo redes sociais, a gente usa bastante na, na contemporaneidade, é né? um termo muito utilizado. A gente usa, eu lembro, a primeira que a gente falava bastante era o lá no início dos anos 2000, é, a gente falava bastante o Orkut, aquilo foi uma revolução na cabeça da juventude naquele momento. Revolucionou a forma como as pessoas se relacionavam, como, como namoravam, como é, conheciam as pessoas, como participavam nos grupos sociais, então modificou a vida em sociedade naquele momento. Mas qual o contexto desse surgimento? Desde quando o homem começou a se reunir coletivamente, já era uma, uma, uma forma de uma rede social. Ainda, como costumo dizer eu, analógica. Né? Os livros não trazem esse termo, os que eu peguei. Né? Mas, uma vez, escutei num, num congresso e alguém falava sobre redes sociais analógicas e digitais. Né? Deveríamos fortalecer as nossas redes sociais analógicas porque as redes sociais digitais estavam sendo muito fomentadas na contemporaneidade. E as analógicas, como dizer, são aquelas comuns aquelas que nós temos no grupo de família, na igreja, no condomínio, no bairro onde eu moro, na universidade, no grupo social que eu participo, ou seja, qualquer grupo coletivo, de forma civilizada, uma coletividade, é uma rede social. Qualquer tipo de relação humana é uma rede social, onde as pessoas se relacionam socialmente, em sociedade. E a gente percebe que esse surgimento dos primeiros grupos sociais, lá no no início da civilização, já são ali pequenos grupos sociais que se formavam com algum interesse coletivo nesse grupo social. E esse contexto das redes sociais e de relacionamentos, é, a gente entende que ali, nessas redes não digitais, elas já existiam, essas formas analógicas já eram redes sociais. Então, existem diversas formas de relacionamento nas redes sociais. As online, como a gente costuma dizer, elas surgiram em 94%. Primeiros indícios de redes sociais online. No Brasil, sempre com um certo gap, um atraso, mas para a gente no Brasil, no final dos anos 90, início do século 21, já você começa a ter ali algumas redes sociais surgindo. Como eu disse, da minha época, que eu acompanhei e comecei a participar, era o Orkut, que era um pouquinho mais depois. Mas algumas pessoas já começavam a participar de outras redes sociais anteriormente a esse processo. De forma geral, no mundo, surgem em 94 as redes sociais online a gente contextualizar, a internet revolucionou o mundo no final do século XX e mudou as formas de relacionamento social. As pessoas mudaram as formas como elas trabalham, como elas compram produtos, como elas namoram, como elas conseguem emprego. Isso é cada vez mais evidente na contemporaneidade. Né? Eu até coloquei ele, quem se lembra da internet de escada? Eu, eu usei muito a internet de escada, que você colocava o fiozinho do telefone lá na tomada... Do, do telefone para você colocar no modem para conectar a internet, que demorava alguns, alguns minutos, aquele barulhinho né conectando a internet de escada, para depois você conseguir fazer o que você queria. E naquele tempo você fazia muita coisa, você se relacionava com as pessoas, trabalhava, era essa a realidade. Muita coisa mudou nesses últimos 20, 30 anos no mundo e no Brasil. A gente tem a revolução tecnológica, as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, que revolucionaram a forma como as pessoas vivem, a indústria 4.0, que impactou sobretudo nas, nas empresas, né, no meio industrial, e já no nosso cotidiano, a gente tem, por exemplo, a internet das coisas, que é algo muito atual hoje, tem metaverso, tem inteligência artificial, que fazem parte do nosso dia a dia. Né, os carros são hiperconectados, por exemplo. Né, a gente tem um ponto que se, que se fala há 20, 30 anos que chegaríamos, mais ou menos na segunda década do século 20 que aconteceu, que é a chamada convergência digital no smartphone nós temos tudo, né, a gente tem ali o nosso banco, a gente tem as redes sociais, a gente tem ali para procurar emprego é pelo, internet, pelo celular que a gente encontra, né? pelo smartphone que a gente consegue se relacionar, a gente fala com a família, a gente tem a agenda de telefone ali, a gente pesquisa tudo naquele aparelhinho é, chamado smartphone. Então, essa convergência digital é quando todos os vários equipamentos que eram dispersos, eles passam a estar todos no mesmo local, no caso ali no nosso smartphone. Então, ali tem tudo que a gente precisa a um certo momento, vamos pensar no aspecto que se relaciona à interatividade comunicação. Então, qual que é o contexto das mídias sociais digitais surgimento? Início do século XX, surgem as empresas de tecnologia, né? Google, Amazon, essas empresas que, tanto na parte de tecnologia quanto de é, produção de equipamentos de tecnologia, elas revolucionam a forma como era feita até então pelas empresas anteriores. A Turma do Vale do Silício, né, que vem das universidades, e começam a criar pequenos negócios de tecnologia, de inovação, e revolucionam a forma como as pessoas se comunicam, como elas tratam e lidam com a informação, como fazem negócio, como vivem. Então, desse contexto do início do século XX, surgem as grandes empresas que até hoje ainda dominam esse mercado. A gente pega uma Google, uma Amazon, são exemplos aí marcantes desse período na forma de se fazer negócios, vender produtos e serviços. Tem, tem nesse mesmo período a gente tem o quê? Nesse início do século XX. Já caminhando para o que é mais próximo a gente, uma crise, chama assim, né? no monopólio da informação. Existia um monopólio da informação dos grandes canais de comunicação: TV, rádio, jornal. Hoje em dia poucas pessoas lêem jornal impresso. Né? Há 10 anos era comum ter ainda jornal impresso. Hoje é raro você ver o um jornal impresso. Então as pessoas. É, não ficam mais presas a essa essa fonte de informação única que é a TV que é o rádio ou que é por exemplo um telejornal as pessoas produzem e consomem conteúdo de diversas fontes que vamos falar mais à frente dos digitais influências né as pessoas produzem conteúdo as empresas produzem conteúdo todos passam a ser produtores e consumidores de conteúdo informação entretenimento nós não ficamos presos mais a apenas uma fonte de é, fornecimento de conteúdos, ou de informação. É ramificado para toda e qualquer pessoa que tem acesso a uma rede social, ele pode ser produtor e também consumidor de conteúdo. Nós vamos adentrar mais à frente, mas o Brasil, de forma geral, ele é o segundo colocado no uso de redes sociais. O brasileiro usa muito internet, usa bastante rede social. Cito ali né, que houve uma revolução da interação e comunicação. Houve uma mudança na forma como as pessoas se relacionam na sociedade, elas se modificaram. A forma como as pessoas conseguem emprego, a gente tem o LinkedIn, como por exemplo, ou outras formas, né? Dificilmente você tem uma, alguém levando um currículo impresso para uma empresa para contratação. São os meios digitais faz empresas com as suas próprias plataformas, você faz os testes de emprego pelas plataformas digitais, né? Então, as empresas de psicologia organizacional que fazem recrutamento também usam a tecnologia para recrutar os trabalhadores. A forma como se faz negócio é, com e-commerce e business né? mudou duas últimas décadas, a forma como as pessoas compram e vendem na internet, como os consumidores adquirem seus produtos. né? A logística toda foi modificada também nesse mesmo... É, período, tendo as redes sociais e digitais como a grande ponta de lança, né? ou seja, é aquilo que se relaciona diretamente com o consumidor, é o site, é, é, são os e-mails, são as redes sociais, que são todas formas de mídias sociais que nós veremos mais à frente quando a gente for comparar e diferenciar cada uma. A forma como as pessoas se divertem, mudou, como assim o entretenimento mudou nesse período, né? existe um aplicativo para qualquer coisa, para qualquer cidade tem um é, um aplicativo, eles se incorporaram ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano a relação entre marcas e consumidores também se modificou, a forma como as empresas e consumidores se relacionam se alterou nesse período também a gente pode perceber é, as empresas se mostram muito mais na internet nessas mídias sociais né? nesses canais de comunicação com seus consumidores, elas têm que buscar saber onde que o meu consumidor está então basicamente essa é a ideia né pelas redes sociais, pelas mídias sociais esses canais de interação comunicação com o consumidor, eu tenho que saber onde meu consumidor está, onde esse usuário da informação vai estar, que tipo de conteúdo ele busca e como que eu posso fazer para que ele se torne um amigo da minha marca, né? um defensor, alguns autores falam evangelizador da marca, né? aquele que defende a marca é, e propaga a própria marca, né? esse, esse aspecto é, é importante. Né? Nesse contexto a gente percebe que nós estamos enredados pela internet, nós somos conectados numa grande teia, numa rede, e que nos, nos, nos envolve pela tecnologia e pela internet, e a gente não tem como é, sair dela. Eu lembro que eu trabalhava com contabilidade no início do século XX, 20 ainda, 2000, 2002, 2003, e eu tinha clientes que falavam, né, um dono do supermercado, por exemplo, falava assim: Fábio, é, a internet, esse negócio aí não veio para ficar, não, você vai passar logo, você vai ver, logo, logo tudo volta ao normal. A globalização, a internet, a tecnologia e é demais, isso vai mudar. No momento não mudou, né, a gente percebe que o caminho avança cada vez mais em uma mais tecnologia, né, a forma como a gente vai lidar com isso são outras questões que a gente tem que ter cuidado também, mas pelo contrário, nós somos envolvidos é, muitas vezes sem a nossa intenção, né, de forma não deliberada pela tecnologia, pela internet e pelas redes sociais, e aquela frase, né, se você não está nas redes sociais, você não existe, se a pessoa não está nas redes sociais, ela não existe, se a empresa não está nas redes sociais, ela não existe, né, nem clientes, nem trabalhadores, nem empresas conseguem fugir dessas teias das redes. E qual que é o comportamento desses clientes? Né? Que redes que eles acessam? Que tipo de é, comportamento que eles têm na internet? Né? Onde a empresa marca, pode encontrá-los? Essa que é a grande busca que nós temos. Onde que a empresa pode, através dos mecanismos de marketing, encontrar esse cliente, esse consumidor, esse usuário da informação nas redes sociais e nas mídias sociais? De que forma eu vou encontrá-lo? Antigamente era pelo jornal impresso, e hoje, como é? Que caminhos que eu uso, que canais de comunicação eu vou utilizar, que redes sociais que eu vou utilizar para encontrar esse cliente e vender o produto de forma mais natural possível, através da interação desse cliente pelo conteúdo que eu forneço nas minhas mídias sociais. Então, os clientes buscam mais do que simplesmente comprar e vender produtos. né? Eles buscam essa essa busca de interação com as mídias sociais. Por qual razão usar as mídias sociais? É um ponto importante também, né? Por qual razão? Manter a presença digital, manter esse relacionamento com o usuário, cliente, que é sempre importante, estar mais próximo desse cliente, que é fundamental. Eu tenho que ter essa proximidade da empresa com o cliente, entregar um conteúdo qualificado para esse cliente, basicamente, eu tenho que entregar um conteúdo que faça que ele se envolva pelo, pela minha empresa, é, e que essa esse envolvimento com a marca é, ocorre uma venda pela consequência natural desse relacionamento. Basicamente essa consequência é de um cliente que se envolve com a marca e ele busca de certa forma entender que essa empresa entrega o conteúdo para esse consumidor. É, alguns autores falam de cliente evangelizador, como eu disse. Vamos pegar um exemplo: os clientes da Apple, né? Os clientes da Apple eles são basicamente fiéis àquela marca. Eles são fidelizados à empresa Apple. O smartphone. Então, toda vez que lança um novo produto, eles são vinculados à empresa. E como que as empresas, de forma geral, devem buscar é, vincular esse cliente, é, fidelizá-lo, atrair esse cliente para a marca primeiro, né, é, reter esse cliente mantê-lo como um cliente que divulga a marca, um cliente que é fã daquela marca, como alguns autores de marketing também costumam trazer. É, as empresas, têm algumas, têm uma certa resistência né, às mídias sociais, o social seria o quê? Desde o e-mail da empresa, e-mail marketing, que é algo que ficou um tempo sem ser tão utilizado e hoje é bastante utilizado. É, o e-mail da empresa, o site da empresa, os blogs, é, as redes sociais vinculadas, a interação do WhatsApp com, com o site da empresa, com é, os sites da empresa de forma geral, né, com as redes sociais. Então, essa presença digital é o que se busca nessa economia digital. A empresa tem que estar presente, né? Aquela frase antiga de quem não é visto não é lembrado, ela é a mesma frase hoje, só que é, não é visto onde. Antigamente era no outdoor, um, um jornal, uma folha, uma página de classificados, né? Hoje a presença digital é o que importa, basicamente, para muitos negócios, é, e para boa parte dos negócios, né, eu tenho que manter relacionamento com esse cliente, com esse usuário, eu tenho que estar mais próximo desse cliente, é, entendendo onde ele está, e de que forma eu consigo acessá-lo, é, que rede social que esse cliente usa, basicamente é tentar entender qual é o comportamento desse cliente nas redes sociais, é, de que forma que ele consome informação, é, que tipo de informação que ele consome, como minha empresa, minha marca vai se aproximar desse cliente, como eu consigo entregar um conteúdo qualificado para esse cliente, como produzir um conteúdo de qualidade. Então, é, a gente precisa dizer que é como se fosse um, uma forma de atrair o cliente, ou seja, eu tenho que buscar uma atração desse cliente, desse usuário da informação para a minha mídia social, para o meu site, para a minha rede social, atraí-lo de alguma maneira para que eu consiga conhecê-lo de alguma forma e atrair esse cliente pelo conteúdo, eu gero envolvimento dele com a marca. E esse envolvimento vai gerar uma venda por consequência do relacionamento. Por fim, nessa aula introdutória, é, prezados alunos, a gente tem que entender o quê? Nesse apanhado do que vai ser esse módulo, né? É, formas não digitais de relações humanas são redes sociais também. A gente tem que entender que essas formas não digitais, como eu disse lá atrás, analógicas, de relações sociais, humanas, são relações também é, típicas de redes sociais, só que no caso não digitais as novas TICs revolucionaram a vida humana e sociedade, principalmente com as redes sociais digitais, como eu falei agora há pouco, tecnológicas, né, no final do século XX, é, e essas TICs revolucionaram a forma como a sociedade, também para as empresas, né? a presença digital por meio das redes sociais é fundamental para as pessoas e para as empresas, é ali que elas vão se encontrar, as mídias sociais são meios de manter relacionamentos, fundamental isso, para a gente entender como isso funciona, né? as mídias sociais que conectam usuários, clientes e as empresas, e as empresas precisam encontrar seus clientes nas redes sociais, onde eles frequentam, que redes sociais frequentam, que tipo de uso fazem nessas redes sociais, que é o fundamental para a gente entender nesse período. A ideia dessa abertura disciplina foi essa, para os alunos, entender de forma geral como funciona esse conteúdo, aproximá-lo de vocês de alguma forma também, para a gente esmiuçar depois nas unidades específicas. As referências que eu utilizei né, para a produção desse material, as principais, Maria Carolina Aves, livro Social Media de Verdade, nós temos na biblioteca digital da FMS, vocês têm no plano de de vocês, e no cronograma, e esse artigo de Silva e Braga, que faz uma menção ao texto de Castles, né, sobre a galáxia da internet, também tem um link disponível para vocês. Desejo a vocês bons estudos, temos manter uma proximidade mesmo à distância, que é esse contexto que a gente tem. A distância física, ela não, não será de forma nenhuma, né, nesse ambiente virtual, é, importante. Nós vamos nos aproximar pelo relacionamento e pela interação nesses meios também digitais. Até mais, nos encontramos. Tchau, tchau.